Juninho. Foi acelerado. Foi na frente. A bola é boa. Nemet na frente para o Rian. Bateu! É. Caçapá! Jogo só acaba quando termina. João Rian empata o jogo! Nos acréscimos, depois de uma boa jogada do Juninho, o tapa na experiência do Alex Demets. Chega na frente o João Rian. Bate cruzado de perna esquerda no canto esquerdo do Gabriel Leite na rede!